A negação do vínculo. Quando parece que não existe uma rejeição do outro lado, não há confirmação exata. Você tem dúvidas da relação das chamas gêmeas? Uh, ou então tudo dá sinal para você, mas para a sua chama não dá assim tanto? Ou então você pensa que Alguma coisa não estava a ter certo. Hoje vamos falar disso e eu vou vos dar os sinais de que, de como vocês podem saber se são mesmo a coisa real e como fazer para que vocês não tenham mais confusão na cabeça. Saibam o que estão a fazer. Hoje vamos falar disso tudo. Bem-vindos de volta ao canal. Um prazer. A primeira coisa que eu disse para a Pétia quando eu vi esse comentário foi Ah, não é possível. Como é que é isso? Dá para saber logo o que é a chama Geme e ponto final. Não há, não, não há o que perguntar, não há o que pensar. Porém, não é assim tão fácil. Porque, sim, eu e a Pétia estamos juntos. E trabalhamos para isso. Para conseguir dar tudo certinho na união. Se a gente, se, se tivesse conhecido um ou outro mais cedo, uh, ou seja, fora do tempo exato, o tempo certo, logo eu, eu acho que ia dar besteira. Eu acho que ia dar algo errado. Por exemplo, é bem possível uh, um de nós não estar pronto e negar tudo, sabe? Uh, outra coisa é, se a gente se tivesse conhecido muito tarde, e eu ia e eu ter a minha família e ela ter a dela. É assim, eu conheço casais, eu e a Petra conhecemos casais, que cada um tem a sua família, tem marido, mulher, filhos e tudo, ou até são casados, com cada um com a sua família, e reconhecem que são chamas gêmeas, ponto final, não há hipótese. Mas não fazem mais nada, só estão em contato, assim, de amizade, ou tal, estás a ver? Então, não é... Uh, não é obrigatório você ficar... Uh, com mais relações com a sua chama. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu estou lançando um livro, chama-se Recriando o Modelo da Sua Chama gêmea. É muito, muito poderoso, porque às vezes a gente tem medo de se unir com, o nosso, com a nossa chama gêmea, porque temos a nossa família, temos problemas e, e por aí mais. Mas o problema é que a gente tá, tem uma linguagem, tem uma matrix dentro de nós, que a gente não entende, não consegue decodificar. Essa linguagem é o nosso DNA, e para conseguir entender a nossa linguagem, temos que colocar as peças do puzzle, que estão perdidas, gente, neste mundo. E a gente, após anos, e eu e a Petya, demoramos muito tempo para encontrar as peças do puzzle. Quando você tem as peças do puzzle, você não se vai separar da sua chama gêmea. Você vai querer estar com a sua chama gêmea e você vai aumentar o poder que você tem e a sua chama gêmea também. Está nesse livro, está na descrição embaixo, ok? Você tem todo o poder e o direito de... E deve fazer isso, de ficar uh, com amizade ou uma conexão qualquer, para que você não, não se perca. Não se esqueçam que, lá porque sois chamas gêmeas, não quer dizer que vocês tenham que ter uma relação uh, íntima. Mas, o que é importante é vocês ter a, a, a conexão e nunca separar. Ou seja, se vocês vivem muito longe, para estar em comunicação com a tecnologia que a gente tem hoje, ao celular, o vídeo, por aí fora. E se você estiver junto, ou, ou seja, uh, sim, junto com a sua chama gemma então fique junto mesmo, Num, aí você passa, faça o que você quiser, ou faz relação íntima ou não. Ou então, se você já tiver a sua família, a sua marido, mulher, por aí fora, uh, a sua chama também, ou ela não tem, ou ele tem. Aí, vocês, se estiverem a viver perto um do outro, é bom vocês se verem um ao outro, se conhecer melhor e tal, e não sei o quê. Porquê? Porque a verdadeira razão de ser chamas gêmeas é para que você possa crescer, abandonar coisas pesadas daqui da Terra, não você parar de comer, não abandonar o seu trabalho por completo, ou abandonar a sua família. Isso, isso aí... É somente se você sentir que tem que fazer. Mas se você estiver a bem com a sua família, se estiver a sentir bem com o seu trabalho e por aí fora, não abandone, mas não pare a conexão com a sua chama. Se você sabe que as chamas é chama não pare a conexão. Não vamos agora estar aqui a fugir da, da nossa família, da nossa das nossas responsabilidades por causa da chama gêmea. Agora, claro que a Matrix vai fazer o mais que possível para que vocês estejam encorralados, confundidos e a acreditar mais na família do que na chama gêmea. Isso também é possível. Agora, o golo disso é para que vocês se separem e não, não falem um com o outro, não estejam conectados, nada. Mas se vocês se, sabem quem vocês sois, verdadeiramente, e vocês se comunicam em tom bem conectados, então não há problema nenhum, você pode continuar as suas coisas aqui da terra, as suas responsabilidades e estar com a sua chama Gême. como amigo. Mas senão claro, o ideal o ideal, o ideal seria você se fundir e uh, unir um, conectar-se a 100% com a sua chama Gême e ponto final. Por? Porque a nossa chama é a, a nossa rainha e rei. Não há hipótese, A Pet é a minha rainha e eu sou o rei dela e é assim. Um, a gente já passou por muito, gente. Tantos, tantas, tantos desafios, tantos problemas. E a gente sempre, com, sempre conquistou o nosso terreno, o, o, o nosso território, a nossa mensagem, o nosso poder. Sempre, logo, faça-me um favor. Nunca deixe de acreditar na sua chama gêmea. Nunca. Agora, se confundir a você se é chama gêmea ou não, é fácil, gente. É fácil para quem tem experiência, para quem não tem é difícil. Mas se você chama gêmea, mais que possível, você não é uma pessoa comum. Agora, você pode estar a sair fora, a acordar a primeira vez, para a vida, né? para aquilo que existe aqui no mundo. Acordar para a vida não quer dizer que é a jornada sagrada. Acordar é só acordar, é só você estar consciente do que se está a passar à sua volta. Mas para estar mesmo ali ativado e não perder nenhuma conexão mais com o nosso eu superior e a Kunalini, que é a nossa deusa e o nosso Deus, aí você tem que se lembrar se você está mesmo seguindo a sua intuição. Porquê? Porque os sinais de saber se você está na união de chamas gêmeas ou não é a sua intuição tem falado com você, tem enviado mensagens, tem mostrado sinais de que a sua chama gêmea é esta pessoa, por exemplo. Ou então você tem tido sonhos de que está sempre com a mesma pessoa e que você quer ver esta pessoa. Isso pode acontecer quando você ainda não conhece a sua chama. Ou então se conhece é porque tem algo de errado que você está fazendo e que tem que sair fora para que um, vá se unir com a sua chama ou por aí fora. Uma outra coisa seria uh, a Kunalini. A Kunalini é mesmo a mesma deusa de... A deusa... Da sensualidade e também de, de estar sem vergonha, ok? Você, para perder a vergonha, tem que se unir completamente com a Kunalini. A Kunalini é o quê? A Kunalini é uma prática, é uma deusa e é a Terra. A Terra ela mesma é a Kunalini, por exemplo. Uh, o céu e o, poderia dizer que é o eu superior, tudo tem eu superior, tudo, ok? Um, você tem eu superior e tudo mais. Agora o eu superior, e ele está comandando várias vidas ao mesmo tempo. Logo, ele está nos céus, por aí dizer. Um, não quer dizer que acima é acima e abaixo é abaixo, porque as coordenadas, as direções, não faz sentido na 3D, né? Tudo é de pernas para o ar. Então, a Kunalini, o que é que ela vai fazer na sua vida? Ela vai mostrar para você não ter vergonha, para você mostrar o seu poder, o seu verdadeiro poder, para você ser verdadeiro com você mesmo e seguir em frente, mal você saiba aonde você está. Sabe como é que é os animais? Os animais, quando eles não gostam de uma pessoa, de, de uma pessoa, sim, de uma pessoa, ou de um animal, ou por aí fora, eles dão-o fora, e quando gostam de alguém, eles se acasalam, né? se unem com o parceiro, ou parceira, e pronto, ponto final. Os pássaros, por exemplo, os pássaros da primavera, que aparecem só quando é primavera. E esses pássaros... E eles, quando encontram o seu parceiro ou a parceira, acabou. Vive para sempre junto, a não ser que um deles morra. Os humanos é igual. E nós não vamos deixar que os problemas desta vida nos separem da nossa chama gêmea. Nunca deixe isso acontecer. Já como eu falei, não precisa de estar completamente íntimo, mas se você vê que não, que não tem nada a perder e tal, continua. Okay? Mas prontos. Se você tem certeza absoluta, ambas as pessoas sabem os sinais e tudo, e vocês, você e a sua chama, sabem que não há mais ninguém, é vocês dois, então une a 100%, nem perda, nem perca um minuto, é logo. Porque você não se vai arrepender, claro que vai se arrepender um dia, várias, várias vezes, para toda a sua vida, de que o poxa tanto problema com a minha chama, sim. Muito problema, tem muito problema, mas também tem muitos benefícios. Do momento que você se separa da sua chama gêmea, após ter unido, você nunca mais vai conseguir se conectar com mais ninguém e vai estar sempre a pensar na sua chama para sempre até morrer. Logo, nem pensa em separar, uma vez que já se encontrou, acabou. É algo mágico. Agora, se cada um tem a sua família, é mais difícil, mas não perca o ânimo, porque você pode conseguir ser, ter uma relação de amizade muito, perto um do outro e tal telepatia, não sei o quê. É a mesma coisa que ser gêmeos, nascer gêmeos, sabe? Dois bebés que são gêmeos, eles não se querem separar, não importa o quê. Mas se cada um encontrar a sua família, vão continuar uh, gêmeos, não importa. Mas nunca vão perder aquela conexão, sempre vai haver aquela telepatia. Então continua com a sua telepatia, com a sua chama, e nunca perca o ânimo, nunca perca a fé, continua conectado ou conectada, mas se lembra das palavras que eu falei. Não vou repetir elas, claro.